porque nessa oh. é mesma jeito, aí você já deu brecha e mostra. chave lixa nas lábras de coração de bosta. Oh. Tá oh. você coração, oh. Aí você vai ver sentimento e disposição. Vai roubar meu coração. Você é vacilão, homem de lata, nunca vai ter o peito do leão. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.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 E o meu livro vou descer Sabe por quê? Eu trouxe meu coração Você trouxe coração No final da batalha vem folhinha aqui E sua a cara no chão que minha cara no chão Pra conhecer esse solo Você me entende parceiro Que primeiro eu mato você e ali eu te consolo Você falou que vai matar tá ressuscitar Mas o talento eu sou estudante Eu sou minha ideia, eu não sou uma pessoa Você mata meu corpo que eu vivo pra sempre Vivo pra sempre Eu entendi tudo o que você Toma ideia, uma ideia, é a sua prova de bala Essa parada, você vai ver o chão Porque você foi eslobe E depois você conta para o Barreto Qual o lance do boot do Bob? Ei, pode ver Vamos falar que você também é uma ideia Isso eu é entendi aqui, aqui, ó. jogo pra parada. Só que nós somos dois diferentes de ideia Eu só ideia se seguida, você é ideia errada Por isso que hoje você vai tomar Pode crer, por isso que você não homem teve O gosto do boot do Bob é gosto de caminhada Um mesmo tipo daquela que nunca teve E eu tio a mesma caminhada do Bob Mas nós dois viemos na favela A caminhada do Bob é organizar maior do Brasil Minha função é baguar ela Foi bem, morrer e morrer. Eu lhe do tipo, eu levo. Por isso é desde pequeno que eu faço isso, mano. Igual Julieta, cê é igual a você eu sentei o gosto vendendo. Nossa, o pai organiza maior. Você bagunça ela e eu não te ponto o dedo. Cê só esqueceu de lembrar da minha função, quero é te matar, porque cê mexeu com o meu brinquedo. Só que você tem que entender que eu sou exemplo. Eu sou o seu brinquedo, só que a Todo menino vai falar que eu nasci um brinquedo A iminismo e a lei Por isso que agora foi o eu disse brilo. Na verdade mano, eu te jogo pra terra E aí você vai falar que caiu com estilo Você não é meu brinquedo da hora, parceiro Por isso que eu tenho café Explica pra todo mundo que tá aqui que eu grito por que, que escrito Guri embaixo da tá sola do teu pé? Oh, Pera, eu, meu pé? Pelo amor de Deus, mano Nossa, você é a tenha na minha garganta Só que você sabe que na batida mano Não tem volume não ela tem dois gumes Só que é diferente, mano Tudo que eu faço no instrumental Eu já fui se uma é de Glow Já sou um MC excepcional Isso é pra você que rir de então Toma A faca tem dois gumes Cante e rimou minha mãe Tem duas coma. É pra você vir entender. Vir, vir Na verdade, eu rimou a um trimpão Faz uma faca e não tem pescoço Você tá de castigo! Ué! Leva uma folhinha pra casa Leva uma folhinha pra casa Dança é tap do começo ao fim Que todos os filhos que eu tenho Você é a última,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 a minha rima, por isso a saga não continua Então você vai pagar as contas dentro de casa E quando você sair o chamo de cobra na rua é? Né? Oh, tá embaixo do meu pé porque não sabe fazer verso huh? Porque você não tem flow Você até tentou, mas foi bem perverso Você okay? tá de deboche Você tá de deboche huh? O Johnny paga as contas da casa dele Trabalhando dobrado, invejando o Orochi. Oh,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 De corre gritando na minha cara achando que você che vai chegar nos Jones né e você falou de família tem 10 anos de corre vai se fuder cê gritar de novo na minha cara você nem vai ver o teu filho crescer <SILENCIO> então, eu vou terminar então que te acusou, eu vou terminar o round gritando na tua cara <SILENCIO>